Quer deixar sua casa cheirosa por 24 horas? Use essa misturinha que tira o odor de ambientes. Vem comigo! 150 ml de amaciante da sua preferência pode ser também o concentrado. Essa misturinha que tira o odor de ambientes já merece um like! vamos precisar de duas colheres de sopa de vinagre de álcool Essa misturinha, gente, vai deixar sua casa com cheirinho de casa chique. Uma colher de sopa rasa de bicarbonato. Vamos mexer bem aqui para dissolver bem. Você está vendo aqui ó, que já está começando a agir. Então essa misturinha, a casa de vocês vai ficar com um perfume sempre agradável. Faça e deixe os seus comentários do que vocês acharam. Em um borrifador, vocês coloca nessa misturinha. É mais ou menos uns um 600-700ml do que tem que ter o borrifador para caber tudo aqui, tá bom? acrescente 200 ml de água aqui vocês vão misturar bem e outra coisa para não esquecer quatro cravos que vai deixar a sua casa bem perfumada e agradável vamos fechar aqui e vamos mexer bem para misturar Tá bom? Olha só. Agora a gente vai deixar um pouco aberto por 4 horas, porque usamos aí o bicarbonato e o vinagre para evaporar e não subir essa espuma. Gente, vocês podem usar esse aromatizador em todos os ambientes da sua casa, cortina, sofá, banheiro, tapete. Só sei que a sua casa vai ficar maravilhosa de cheirosa. E vai durar 24 horas. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Like e ative todas as notificações.